Vamos lá para a canelada. Fazia tempo que a gente não tinha uma canelada aqui, né? Que a... a CNN Brasil publicou uma notícia meio reciclada da CNN Internacional sobre as trilhas de caminhada mais perigosas do mundo. Então vamos lá. Redi, você consegue definir uma trilha de caminhada? Porque trilha geralmente é de caminhada. Ou trilha agora já ficou de, de bike, tudo, não sei o quê. Precisa especificar agora... que é de caminhada. Agora ficaram, ficou confuso, né? Porque tem disso, o pessoal faz trilha de bike, faz trilha de moto, faz trilha de carro. Então, assim, é, ficou complicado, ficou, ficou meio redundante mesmo. É, exatamente. Ainda tá ainda assim, se você é fã de trekking, confira. E aí vai a opinião do Luciano, que tem 20 anos de montanhismo. O Redi tem 50 anos de montanhismo. Eu tenho 20. 40 anos, né? Que você tem? de montanha. Não, rapaz, é isso mesmo, você, você não está fazendo exagero, não, porque... Não, é, é porque você falou 6. na última vez, Esse é, você não falou na é. última vez, e aí eu, eu tô Eu estou com 5,6, um eu comecei a caminhar, eu tinha cinco anos de idade, comecei a fazer, a fazer trilha, então é mais ou menos isso mesmo, 5, 51, é uma boa ideia. É. E alô, 51, é, estamos um abertos aqui ao é patrocínio aqui. É, você de Pirassununga que está vendo o vídeo, um abraço. É, Redi, o que, que você considera uma trilha perigosa? Porque parece que o pessoal gosta de colocar um adjetivo perigoso em vez de prazeroso, em vez de magnífico, em vez de deslumbrante. Né? Tem colocado as trilhas mais perigosas. E vou pedir para que você faça um corolário dessa pergunta que eu acabei de falar para você falar o que, que você considera uma trilha difícil. É, eu... eu... Faço uma classificação mais em termos de ser difícil do que ser perigosa, né? Porque a trilha pode ser fácil para uns e, e, e perigosa para outros, depende do nível de qualificação que você tem para isso, né? Do nível de conhecimento que você tem no meio da natureza. É... Mas, assim, então eu classifico como difícil. Tem trilha que é difícil a navegação, que você tá se expondo a se perder, tem trilha que o, o, o terreno é difícil, se for exposto você tá sujeito a tomar uma queda, né? Os amiguinhos lá da Europa lá, que faziam trilha em regiões nevadas agora estão expostos a, a situações de avalanche e tudo. Então, assim, é, mas eu é. acho meio infeliz esse tipo de manchete ou de construção de texto, porque a trilha é perigosa. Mas isso, principalmente nas redes sociais isso tem um, isso tem um apelo, né? Isso, ah, tem um apelo, eu vou fazer é muito... essa trilha porque é perigosa e eu sou um cara safo pra caramba. É, vai, vai fazer desse jeito, igual um amiguinho que teve aí fazendo, Salsa. não sei se era Serrafina ou a Pedra da Mina, que comprou tudo quanto era equipamento possível, né? Ou o padre do balão, que tinha lá seu GPS, mas não tinha a mínima ideia de como é que aquilo funcionava. Então, assim, e o, o perigo tá aí. Doze balões. Doze balões, é. Né? Ele subiu com. Ele, ele foi o. acho que ele assistiu o trailer do UP, né? E aí é. foi na onda. Ele achou que era mas, de Fatos Reais mas é isso a trilha, a trilha não é perigosa perigosa é quem vai para lá né? se você sabe que o terreno tem as suas dificuldades vai preparado ou vai para outro lugar né?